Fala gatinho, bem com vocês? Galera, novamente aqui no meu carro Mais um vídeo aqui pra vocês E ó, chegou Do correio, acabou de chegar do correio Um produto aqui que eu comprei Uma pecinha que eu comprei aqui pro meu carro E eu quero mostrar pra vocês E vou instalar pra mostrar pra vocês Vou abrir aqui ó Gente, olha Que legal Eu achei na internet Eu achei que vai ficar top pro meu carrinho Olha, a caixinha e, ó o produto que eu comprei para ele galera esse aqui é mais para estética né esse aqui não é peça mecânica nem peça de funcionamento isso é mais para estética olha comprei a antena vestido tubarão para colocar lá no teto que a antena do rádio dele original é tá danificada né tá quebrada então em vez de eu comprar igual eu resolvi comprar desse modelo aqui galera que que vocês acham? vai ficar ó. Aqui ela é meia feinha, né? Assim na mão Mas lá no teto vai ficar show de bola esse aqui Antena, antena AMFM Estilo tubarão aí, ó Igual aqueles carros Corolla E outros mais aí, Honda E ele vem, galera, ó Com a placa, receptor aqui de sinal Uma vai ajudar bastante o rádio aqui Sintonizar as rádios Pegar a rádio mais longe ó, Vem com o um fio E vem com a placa aqui, ó Não sei se, se vai dar pra ver, ó Olha lá dentro, ó Uma plaquinha Então ele vai pegar, captar o sinal do rádio mesmo É funcional, tá? E vem com esse parafuso aqui para fixar a anteninha E ele vem aqui com a fita dupla face É fácil de instalar Então vamos lá vou Instalar, mostrar para vocês Eu colocando o meu A minha antena aqui, estilo tubarão E vamos ver como que o carro vai ficar, hein? Aí galera Primeiro eu vou limpar Aqui, né? O local Tirar essa água Tá vendo que o lugar da aqui, ó Quebrou E o outro também tá folgado, Tá entrando água por baixo Eu vou limpar tudo aqui aí é, Vou ter que cortar um pouquinho aqui Porque o fio tá muito lá pra dentro Eu Não tô conseguindo pegar Agora sim, ó O fio tá aqui, ó Gente, ó Aqui, tá aqui, E deixa eu enxugar mais, porque tem muita água. Foi por isso mais que eu comprei a antena, galera. Quebrado, aí chove, ó, acúmulo de água aqui. Deixou eu, eu cortar mais. Para mim poder limpar aqui por dentro. Tem que ter cuidado. Olha galera, como que tá de sujeira aqui, ó. Essa, acho que essa plaquinha da antena aqui já, já nem serve mais, ó. Soltar a fubuia Mas vamos instalar a nossa antena assim mesmo, né? Agora a nossa antena aqui, ó. Olha, cara, fica de bola, hein? Eu não tô vendo a posição. Dela pegar aqui. Vamos ver. Não tem importância eu arrancar isso aqui tudo não, tá, galera? A outra minha antena vai substituir Esse espaço aqui Todinho Aê Antes que eu vou colocar a minha antena que eu não sei. Aqui tá todo. Tá vendo, galera? Como tá todo comida, Essa plaquinha aqui já era. No caso, tinha que substituir essa plaquinha também. Mas eu não vou fazer isso. O meu rádio lá tá pegando. Qualquer coisa eu passo outro antena lá, lá dentro. Porque a minha aqui foi mais Para tirar o vazamento que tá entrando aqui dentro da água quando chove. E também dar uma estética no carro, né? A estética legal. É, bora ver. Imagina se eu vou colocar esse fio aqui. Né? Pra ficar mais. Pra ficar mais próximo aqui. Possível do, do. Da placa. E agora, galera. Você vem aqui, ó. Tira o adesivo. Ó. E aí, galera. Desculpa aí, cachorro aí latindo aí, hein? Bom. Gente, cachei. E agora, ó. Agora é só, ó. Colocar aqui retinho Beleza E agora é só Fixar oh, Agora sim Olha que legal galera Que ficou deixa eu retirar esses negócios daqui de cima e vou mostrar para vocês como ficar aí galera ó a diferença que ficou aqui o carrinho aqui ó ó o tubarãozinho aí ó show de bola ó olha aqui de frente ó ó galera ficou massa ali ó gostei demais e galera, toda vez que vai gravar vídeo pro lado de fora, não tem jeito É cachorro, carro passando O barulho é certeiro, hein É por isso que eu não gosto muito de gravar vídeo, vídeo É estranho. Vai desculpando aí Mas ó, se gostou, já deixa aquele like Deixa seus comentários Olha nessa lateral aqui, galera Deixa seus comentários Se inscreva no canal se não for inscrito E ó Gostei isso aí galera o vídeo de hoje foi eu colocando aqui a anteninha tipo tubarão no meu carro achei top ficou mais bonito ficou um negócio design é a antena é funcional mas aqui você viu né a questão da chuva que tá entrando muita água lá a plaquinha dele estragou tudo mas eu acredito que o rádio aqui já tava funcionando né? não tava cheando tá fazendo nada eu tava bom ainda tá sintonizando não vai dar diferença nenhuma mas eu gostei demais se vocês gostou do vídeo Deixa aquele seu like. E galera, muito obrigado a todos aí que estão se inscrevendo no canal. Estão deixando os comentários. É, obrigado mesmo. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. E espero vocês no próximo vídeo. Fui, tchau.